Oi, meu nome é Léo Azevedo, mais conhecido como Grab. Seja bem-vindo a mais um vídeo de League of Legends. Hoje irei dar algumas dicas de Karma na rota de suporte. Ninguém questionará a nossa determinação. Karma é um campeão muito utilizado para conseguir objetivos no mapa, pois, com seu dano, você consegue ajudar só atirador a empurrar a Wave. Karma consegue proporcionar velocidade de movimento para todo o seu time, para chegar na backline mais fácil. O dano também pode ser utilizado contra os inimigos, já nível 1 você tem sua ultimate liberada. A ultimate da Karma tem muitas funções, então continue no vídeo para entender mais sobre essa habilidade. Agora provaremos nossa coragem. Como já dito nos pontos positivo, Karma consegue causar muito dano já no início do jogo, mas tome cuidado, pois a habilidade Q é skillshot, então treine bastante para acertar o alvo desejado. Cuidado para não utilizar as habilidades sem necessidade, pois você ficará sem mana e impedindo de dar peel para seu atirador. Cuidado na hora de pokear os inimigos, se expondo e acabar morrendo. Conquistar a si mesmo é conquistar o todo. Passiva. Ímpeto ardente. Reduz o tempo de recarga da sua ultimate a cada vez que karma causa dano a um campeão inimigo com uma das suas habilidades. Metade do efeito com ataque básico. Q. Chama interior: Arremessa uma habilidade de Skill Shot, que explode ao tocar um inimigo, podendo ser tropas, monstros da selva, monstros épicos ou campeões, causando dano mágico e lentidão. Efeito de Mantra: Sua habilidade causa dano mágico adicional, deixando um círculo de energia que concede lentidão aos inimigos. Depois de um segundo e meio, o círculo explode, causando dano nos salvos em cima do círculo. W Decisão absorta. Vincula a karma a um campeão inimigo ou monstro, concedendo visão e causando dano mágico. Se o vínculo não for quebrado, o alvo é enraizado e sofre dano mágico adicional. Efeito de mantra. Karma se cura com uma porcentagem de sua vida perdida. Se o vínculo não for quebrado ou se o alvo for abatido, a duração do enraizamento e sua cura é aumentada. E Inspiração. O aliado alvo recebe um escudo, concedendo velocidade de movimento por 1 um segundo e meio e absorvendo dano causado. Efeito de Mantra. Concede um escudo ainda maior. Campeões aliados próximo recebe escudo e velocidade de movimento por 1 um segundo e meio. R. Mantra. Karma fortalece sua próxima habilidade dentro de 8 segundos para dar um efeito adicional. Nunca torne-se um monstro para derrotar outro. A primeira habilidade que você pode upar para a Karma é o Q, assim conseguirá dar muita pressão já nível 1. A segunda habilidade você pode escolher entre E ou W. Caso a bot lane esteja com pouca vida, você pode upar o W para aprisionar um adversário. Caso contrário, up seu E, para proporcionar um escudo e velocidade de movimento para você ou seu atirador. Coloque 3 pontos de níveis no Q e depois maximize seu E, assim terá muito dano no early e um bom escudo no mid game. Ionia fala através de mim. A fase de rota para Karma é muito bom, pois você consegue exercer muita pressão já no início do jogo. Fique utilizando seu Q para acertar o atirador ou suporte. Sempre que tiver sua ultimate, tente acertar os dois salvos. Cause dano antes de iniciar as lutas na bot lane. Você pode fazer a fronte para que o atirador e suporte o adversário foque você. Caso isso aconteça, Utilize o W mais R, assim ganhará bastante vida. Caso a botlane vire o dano para seu atirador, utilize o escudo nele. Caso não haja necessidade, utilize em você mesmo. Paz a qualquer custo. Durante as lutas em equipe, é importante se posicionar sempre contra os inimigos, para poder utilizar seu escudo nos aliados. Podendo utilizar individualmente ou usar o combo R mais E, para todos ao redor ganhar o escudo e velocidade de movimento. Durante a Steamfight, você não vai focar muito em utilizar o Q para dar dano e sim uma possível lentidão. Caso alguém entre na sua backline, utilize o W para poder pará-lo. Caso você seja pego fora de posição, utilize o seu E mais R mais W para que consiga ganhar tempo até sua equipe te ajudar. A arma consegue promover velocidade de movimento para todos ao seu redor. Assim, você conseguirá pegar um alvo inimigo desejado. Durante todo o jogo, é importante você saber onde seus inimigos se estão, para poder tomar uma decisão importante. Vou deixar um vídeo explicativo sobre sentinelas aqui na descrição e no card, assim você sempre saberá aonde posicionar sua sentinela. Você sabe o que dizem, não se pode fugir de karma. Caso os inimigos se estejam te focando, utilize o escudo E em você e use o combo R mais W, assim você conseguirá ficar mais tempo vivo. Durante o jogo, é bom você utilizar muito das suas habilidades. Assim, sua ultimate sempre terá um tempo de recarga reduzido. Mas lembre-se de tomar cuidado para não ficar sem mana durante a fase de rota. O foco principal da Karma é dar muito dano no começo do jogo e proteger muito seus aliados no final do game. Então, um bom posicionamento é muito importante. Karma é muito bom contra suportes melee e atiradores com pouca range.